Fala Player, beleza? Willzer aqui. Trazer rapidinho para vocês como está a atualização aqui do Cyberpunk 2077. Eu vou mostrar aqui primeiro para vocês que eu estou jogando aqui a versão de Playstation 4 no PS5, beleza? E aqui eu quero mostrar para vocês como o jogo está. Vamos ver aqui, ó. Procurar a atualização. Ó. A última é a versão mais recente da atualização, beleza, fechou. E a, e a atualização aqui, vamos ver o histórico aqui de atualizações, ó. A 1.20, que é a última que saiu hoje, é dia 29 de março de 2021. E vamos ver como que tá o jogo, cara. Olha isso, que beleza. Olha, olha isso, galera. Todo bugado o jogo, os caras não resolveram absolutamente nada, velho, olha isso Eu andando na rua de repente, o carro entrou para baixo da rua no meio do mapa E, olha isso cara, que negócio bizarro, olha um caminhão passando ali em cima Olha isso mano Galera, esse jogo aqui, maior hype da história, todo cagado, todo bugado galera Aqui, ó. Isso que tô rodando no Playstation 5, hein, galera. E não tem jeito. O jogo... Esquece mesmo, cara. Esquece mesmo. Então, se você pegou ou pretende pegar o jogo, acho que nem, cons... acho que nem é possível mais comprar nas... na PS Store, né? Olha isso. Acho que não é nem mais possível pegar o jogo na PS Store. <risos> que doideira, mano. Esse jogo. Deixa eu sair do carro. Deixa eu ver se consigo sair do carro aqui. Pera aí. Ó. Ixi. Ó, vamos ver. Vamos ver. Então, e aí o que acontece? Você nem consegue mais pegar. Ixi, mano. O carro já era? O carro já era. Também, né? Já era. O jogo tá todo, todo bugado. Inclusive, você não consegue pegar o jogo na PS Store, tá, player? Esse jogo aqui. A Sony tirou já da Pest Store, pelo menos, há uns 20 dias atrás. Uma galera me perguntou se o jogo ainda estava disponível. O jogo não está disponível, tá? Então, se quiser dar uma olhada aí, mas olha isso. Será que vale a pena? Pô, não vale. Olha isso. Caiu, velho. Voltou. Ah, galera, é isso aí, né? O jogo mais hypado da história. Todo, todo, todo cagado. Agora, agora acho que ele voltou para... Voltou nada, velho. Continuou bugado, ó. Não sai daqui, não. Tô preso aqui. Ó. Olha isso. Que hora, velho. Os caras são demais. E pior que a história do jogo é fantástica, né? Mas a galera... Ó, não sai mais daqui, cara. Agora é torcer. Agora é torcer pra que não tenha salvo o jogo aqui. Porque se salvou o jogo aqui... Se eu tiver que reiniciar o jogo... Eu acho que ele vai voltar daqui. Daí eu perco o save, praticamente, né? Vamos ver. Ó, é isso mesmo, ó. Tô num loop infinito agora. Vamos ver aqui se, se eu consigo sair daqui da... Ó, já era. Loop infinito. Vamos sair do jogo. Vamos ver se a gente consegue reiniciar o jogo. E... Sei lá, né? Ver se... Se o jogo volta ali. Ah, player, vamos ver agora... Continuar aqui, vamos ver se vai rolar, né? Bom, vamos ver agora, né, Player? Se vai funcionar Se ele volta naquele jogo que tá todo bugado lá E eu acho que sim, Player Vamos ver Ixi, aí, ó Perdi meu save, cara, olha isso Voltou exatamente Onde a gente tava ali No meio do mapa Exatamente no meio do mapa, ó Quer ver? Vamos ver se ele sobe o barranco aqui Ó, no meio do mapa, ai caramba. Aqui ó, ó. É isso aí ó, jogo atualizado. Caro pra caramba. Ó os carros ali em cima. A gente joga aqui de baixo né, fazer o quê Então player, vou ter que praticamente perder todo o meu progresso. Vou ver se eu tenho outro save aí. Talvez um save antes dessa... Desse, desse, desse ponto aqui né, para ver se a gente consegue... Resgatar aí e continuar jogando da forma que dá, né? Porque esse jogo aqui, cara, putz, é, um, é uma pena, ó, já era. De novo, ó. Loop infinito do Cyberpunk, cara. Os caras, os, os caras conseguiram mesmo. Beleza? Player, mais uma vez. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e comente aí o que, que vocês acharam aí de, dessa da mais nova presepada aí da CD Project Red, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui.